Fala galerinha do Steel Frame, tudo bem com vocês? Helena, dama do gesso, passando aqui pra mostrar pra vocês uma placa super bacana, super legal chamada placa hábito, tá? Essa é uma placa que hoje é ser mais densa, ela tem uma composição diferente no material dela. E ela foi feita pra quê? Pra você colocar ela na parede e não precisar de nenhum reforço de madeira, nada do tipo, e ela é super resistente a cargas pontuais. Olha só que legal. Você pode botar, a buchinha, lembrando, buchinha de dragão, tá? aquela buchinha branquinha, borboletinha, bonitinha. Então bota a um por robôleta você pode melhorar prateleira televisão Agora armário qualquer coisa né? nessa placa tá sem precisar botar reforço de madeira é. ou reforço metálico por dentro olha só que legal então ó por aqui vocês conseguem ver olha só como eu passo a mão e ele é diferente gesso de esses quando você passa o tradicional ele é um gesso bem mais duro bem bem mais rígido é um pouco mais pesado não é muito mais pesado mas você sente muita diferença na hora de parafusar. Você sente que é uma placa mais dura, mais resistente mesmo, tá? E na hora de cortar também. Você vê que os meninos, eles sofrem um pouquinho para poder fazer os cortes. Porque ela é mais dura. Mas ela faz corte com estilete, ser serrinha, é normal, tá? Sem nenhum tipo de problema. Só tem um pouquinho mais de trabalho. É, é Aí você vê a diferença. Aqui, placa hábito, impact. Hábito, Bem, impact. É Vamos ver qual das duas é mais resistente. Qual das duas aumenta é é melhor. Vamos dar uma olhada? Legal que aqui a gente tá... Fazendo a comparação, né? Nossa famosa casa escola. Então, ó, vocês conseguem ver aqui, ó. Hábito. 12.5. Ela tem 12.5 de espessura. Ela é uma placa importada, então ela tem 2 metros de altura, uma medida fora assim, do padrão. O Adriano tá fixando ela aqui, ó, em cima do vão de porta. Olha só que legal, isso aqui eu achei super legal. Ela vem com o xizinho, vocês estão vendo aqui? Da onde você teria que aprovar? Aqui eu teria que, se fosse, né? Perfil a cada 40. E aí a gente tem o um xizinho pra quando você tem o perfil a cada 60. Então a placa já vem toda gabaritada pro, chap... pro parafusamento. Olha só que legal, eu adorei isso. Vou te contar que isso é novidade, eu nunca tinha visto. Aí, ali eles estão parafusando, né? Vou fazer o ponto de porta. E o que, que é legal de vocês verem? Que esse gesso aqui, ele é muito mais rígido. A gente tá botando ele aqui na parede da sala. Depois eu vou botar umas prateleiras, uns armários. Pra vocês verem como ele aguenta, né? É... cargas pontuais e elas... então se você está gostando do especial Helena na roça, se você está gostando de ver todas essas placas diferentes todas essas novidades que a gente está testando aqui nossa casa escola linda e maravilhosa dá uma curtida, se você gostou da placa deixa seu comentário, se você ficou com dúvida sobre a placa hábito não tem problema, bota aqui embaixo que eu vou tirar todas as dúvidas lembrando, é uma placa novidade muito legal, muito facilitadora mais legal porque ela é muito boa para o usuário final, imagina você ter sua casa e você não se preocupar onde tem reforço metálico, onde não tem reforço metálico, se você vai ter que abrir sua parede para botar reforço de madeira, então aquele é problema que as pessoas falam ah, eu não gosto de drywall que eu tenho que ficar abrindo a parede toda hora para eu ficar botando reforço nos lugares, com essa placa você não precisa mais se preocupar com isso, é só você chapear ela direto na parede e puf, esquecer. Um pouco parecido com a solução que a gente adotou naquele quarto, que a gente botou gesso mais USB. Mas lá, duas placas, dois trabalhos, dois aparafusamentos, dois recortes. É dois tudo. Esse aqui não. Uma placa só faz esse trabalho de você poder ter a liberdade de fixar o que você quiser no local que você quiser. Olha só que legal. Então, sua curtida, seu comentário. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Curte com a gente. Grandes beijos pra vocês, da nossa dama do gesso. <risos> tchau, tchau. Até a próxima.